E o Comitê de Combate à Dengue se reuniu mais uma vez para debater as estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, que tem deixado muita gente doente aqui na cidade e lotadas as unidades de saúde. A equipe de reportagem esteve por lá. Uma vez por mês, a Secretaria Municipal de Saúde reúne todas as entidades envolvidas no combate à dengue para uma reunião de apresentação tanto das estatísticas da doença como de ações que têm sido empregadas em Três Lagoas para conter o avanço da dengue. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, divulgado no dia 25 de abril, Seis pessoas morreram em decorrência da dengue em Três Lagoas. A cidade já soma 2.532 casos confirmados. As notificações passam de 6.500. E também já foram confirmados dois casos de zika e um de chikungunya. Além do poder público, toda a população é convidada para participar da reunião. O professor universitário Mauro Soares participou do encontro pela primeira vez. Na opinião dele, é muito importante que as pessoas se envolvam neste tipo de mobilização. Então acho muito importante que membros da comunidade organizada se reúnam para discutir a situação atual, para discutir as possibilidades, estratégias né, para o combate a esse agravo que, que acomete a população e, principalmente, pensar na evolução, né, dessa, no caso da dengue, que acomete Três Lagoas todos os anos. Então, a gente tem que pensar em, em possibilidades, estratégias para diminuir os efeitos e os impactos na população O Bem que são ações formiguinha, né, cada um tem a sua responsabilidade na sua casa, nos seus quintais, que... que que, que podem, inclusive, amenizar um pouco os efeitos dessa doença. A reunião contou ainda com a presença de um teatro de fantoches para exemplificar as ações que são feitas com as crianças da cidade. Jamila Gomes, que é coordenadora da promoção à saúde, explica que as atividades acontecem na comunidade, nas escolas e até nas igrejas. O principal objetivo é promover a conscientização e cuidados com a doença. Então a gente faz teatro de fantoche para as crianças de 0 a 6 anos, né, nas escolas. A gente tem a gincana da dengue, que é uma forma lúdica, né, de trabalhar com as crianças. Aí nessa faixa etária a gente trabalha de 6 até 12 anos, e a gente também trabalha é, as palestras educativas, é, a gente visualiza, né, a gente coloca essa comunidade para visualizar no microscópio as larvas, né, o mosquito da dengue, para que eles entendam, né, e faça faça parte aí de toda essa conscientização. As crianças, elas acabam educando dos adultos, né? E essas crianças vão crescer, vão crescer cada vez mais consciente e é isso que a gente busca. Representantes da APAE e do projeto Candeias apresentaram também o resultado de um projeto preventivo desenvolvido e aplicado por eles. Jorge Andrade, presidente do Comitê de Mobilização de Combate ao Aedes Egipte diz que a reunião conta com a interação dos participantes. É aberto para que os membros possam sugerir ações, algumas propostas, algumas reclamações, para que a gente possa ver qual será é, a próxima ação metodologia a ser aplicada. Uma preocupação muito grande é com a volta do período chuvoso, porque a larva do mosquito da dengue pode permanecer viva durante um ano, mesmo sem água. Quando volta a chuva, ela termina sua evolução. A presidente do comitê também destacou o que pode acontecer durante o período chuvoso e qual a importância dos moradores da cidade neste contexto. Há a possibilidade de... É acúmulo de água parada nas residências e isso é preocupante, porque leva ao aumento do vetor também no município. O que, que a gente deve reforçar né, nessa situação? É a vistoria nos quintais. Toda semana a população observar os quintais, eliminar os possíveis criadores do mosquito e não deixar a água parada. Essa é a principal é, forma de combater o mosquito e combater a dengue, a zika e a chikungunya.